Ah, para, vai! Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. No dia 9 de fevereiro, Len jow anunciou na, no site oficial da Wizards algumas mudanças na cena profissional e na maneira que o competitivo vai se desenvolver a partir de agora em Magic the Gathering. Uma das primeiras mudanças anunciadas nesse artigo foi o retorno dos nacionais, um tipo de torneio que dava classificação para a Copa Mundial de Magic. Durante algum tempo, essa era a única forma que você tinha para se classificar para a Copa Mundial. Depois de algum tempo, foi abandonado esse modelo e foi substituído pelo WMCQ, que é o World Magic Cup Qualifier. Se não me engano, eu estou com um inglês péssimo hoje, desculpem. Não consigo nem pronunciar o nome da Hélène Bergiot direito, né? Eu só consigo pronunciar em francês. E eu nem sei falar francês. O que acontece é que agora os WMCQs não serão mais promovidos e serão substituídos pelos nacionais. Esse retorno acarreta em mudanças também na maneira que os eventos de Copa Mundial de Magic vão acontecer. Os times que anteriormente eram formados por quatro integrantes agora vão ser formados por apenas três. Um capitão e outros dois integrantes. O capitão será selecionado de acordo com o número de Pro Points que ele adquiriu uh, durante a temporada. Se ele for o detentor do maior número de Pro Points, ele será o capitão do time daquele país. Os outros dois integrantes são os finalistas do Nacional. Mas por que de repente essa mudança de 4 para 3 integrantes? De acordo com o um artigo publicado no site da Wizards, times com 4 integrantes tinham um integrante que seria uma espécie de coach, uma espécie de treinador do time. E esse jogador só chegava a jogar de fato durante o WMC uh, no final do evento. E isso era motivo de reclamação de um time inteiro, no caso. Não era uma coisa só tipo de três reclamando com o quarto que não estava jogando. O quarto integrante, o coach, ele também reclamava que ele jogava muito pouco no, durante a Copa Mundial de Magic. Então, uma solução que pareceu viável para Wizards foi diminuir o número de integrantes para apenas três, sendo que todos os três vão jogar durante o evento todo, até onde a gente pode entender pelo artigo. Mas uma das mudanças que mais gritou uh, em relação às mudanças na estrutura do evento foi a retirada de um dos formatos que eram promovidos durante esse evento. A gente vai chegar nesse formato logo mais. A gente vai primeiro falar de mudanças no Pro Tour e no GP. Se você é um jogador mais competitivo que aspira a ser pro player, ou já é de fato um pro player, você sabe que para o GP existe um evento chamado GPT, Grand Prix Trial. Na verdade agora era promovido, porque os GPTs não vão mais ser promovidos in-store, dentro de lojas. Para quem não sabe, os GPTs são eventos que ajudam você a ganhar buys para o evento principal do Grand Prix. Os Bars são basicamente partidas que você já ganha de cara, tipo, dependendo do seu desempenho no GPT, você ganha partidas de graça, você não precisa jogar um pedaço do evento consegue passar já para um, um pedaço mais avançado. Você joga um pouco menos e joga um pouco melhor, eu acho. A grosso modo, então, para resumir, o GPT é uma maneira de você ter um pedaço do seu GP já garantido. A questão é que agora sem os GPTs, esse tipo de evento, esse tipo de possibilidade de conseguir byes para o evento principal do GP passa a ser uh, na sexta-feira de qualquer GP que você for participar. Então na sexta-feira de GP você pode conseguir byes para o evento principal. Outra maneira de você conseguir byes é através de Planeswalker Points. Dependendo do quanto que você conseguiu de Planeswalker Points durante a temporada, você consegue byes também para o evento principal do GP. Serão promovidos também todos os domingos de EP os PTQs, os Pro Tour Qualifiers. Não preciso dizer muito, esse evento ele ajuda você a conseguir uma vaga pro Pro Tour. O ganhador desse evento ganha uma vaga uh, no Pro Tour com acho que passagem paga e estadia, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é isso. Ok, mas lembram lá atrás que eu falei que o WMC, que o World Magic Cup ia ter a retirada de um dos formatos do seu programa? Pois bem, o formato que sai é o Modern. A reação por parte dos jogadores a esse anúncio foi bastante adversa. Durante um bom tempo rolou na boca pequena que o Modern era um formato que estava uh, indo para o buraco, que estava morrendo e que eventualmente ia virar um novo Legacy que todo mundo conhece e sabe que ele existe, mas que aparentemente ninguém joga, o que não é verdade. A questão é que isso gerou bastante medo por parte de alguns jogadores que acharam que eles não iam mais conseguir jogar o seu formato favorito. Muitos jogadores têm uma preferência muito grande pelo Modern. Há uma, há uma forte popularidade do Modern até hoje mas a Wizards of the Coast vem tentando tranquilizar os jogadores em relação a isso o próprio Mark Rosewater através do seu blog o Blogatog, ele respondeu uma pergunta em relação ao Modern se não me engano um jogador perguntou pra ele se o Modern ia realmente morrer se ele não ia mais ser promovido mas a realidade é que o Mark falou que não, o Modern ele era um formato que era muito querido, muito popular eles jamais iam deixar de promovê-los em alguns tipos de evento eventualmente, eles não iam parar de sancionar eventos de Modern por conta dessa mudança no WMC. Em outro pedaço de artigo também falou-se que o Modern no início era um formato novo e que estava precisando ser promovido mais uh, para trazer o interesse uh, dos jogadores. Por isso eles colocaram Modern em Pro Tour, em GP, em WMC, em o Campeonato Mundial, enfim. Só que agora... Ao ver da Wizards, parece não ser mais necessário que o Modern seja tão promovido, porque ele já é um formato consolidado, muito querido pelos jogadores, e ele agora consegue andar com as próprias pernas. Isso de acordo com uma resposta, se não me engano, ou algum artigo, eu não sei. Quem postou isso foi o Cabrito Montes, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada na página dele, e lá vocês vão ver esse trecho. Vai estar tá em inglês, mas acho que vale a pena dar uma tentada, né? vocês dar uma lida. E pessoalmente eu acho que o Modern não tem uh, jeito de morrer. Muita coisa está acontecendo nos últimos dias, aliás, que está fazendo que todo mundo pense o Magic está morrendo, o Magic está morrendo, meu Deus do céu, o Magic está morrendo, o Magic não tá morrendo, galera. Vamos falar a sério aqui? O Magic não está morrendo, o Modern não vai morrer, muita coisa ainda está para acontecer no universo, no multiverso do Magic, de chocante, de mudanças radicais que vão se fazer, e o Magic não vai morrer por conta disso. Por quê? Porque nós gostamos do jogo. Pelo fato de nós gostarmos do jogo, nós vamos continuar jogando, e isso vai trazer interesse... Uh, da nossa parte, para a gente comprar mais boosters, para a gente comprar mais produtos. Nem todo mundo joga standard, mas eventualmente o pessoal gosta de comprar booster pela coleção, para incrementar sua coleção pessoal de cartas, enfim. Por isso o Modern não tem como morrer, porque tem muita gente interessada em jogar Modern ainda. A única questão é que ele já não vai ser mais tão promovido profissionalmente como ele era antes. Mas eu tenho alguns exemplos de formatos que conseguem sobreviver muito bem sem serem promovidos em grandes eventos profissionais, como o Pauper, o Commander mesmo, ele não é um evento promovido profissionalmente. Mas são formatos que sobrevivem apesar disso, que sobrevivem muito bem porque o interesse dos jogadores é muito grande. Então se você gosta de Modern, você é responsável do formato estar vivo até hoje, não é a Wizards. A Wizards eles deram a ideia, a gente comprou a ideia, agora ela é nossa. E agora Modern é nosso, então Modern ele se mantém vivo enquanto a gente quiser que ele viva. O Magic é nosso, apesar da Wizard ser detentora dos direitos e blá blá blá e toda essa coisa burocrática, mas a gente joga esse jogo. Se a gente não tem interesse em comprar Magic, a gente não joga Magic, porque se a gente não compra Magic, não joga Magic, o Magic morre. Não é o caso. Nós gostamos de Magic, nós compramos Magic, nós fazemos questão de, de, de ter pelo menos um dia na nossa semana, no nosso mês, para jogar Magic. Então acho que fica bem claro, não tem como o Magic morrer se a gente tem interesse nele deu para entender mas isso é claro a minha opinião e eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. Vocês acham que o Modern realmente está morrendo? vocês acham que isso não tem nada a ver? Que a retirada dele do, da Copa Mundial não acarreta em nada? O Modern vai continuar sendo jogado? Uh, se vocês acham que o Magic está passando uma crise muito grande, por isso está tendo todas essas mudanças. Algumas pessoas dizem que sim. Eu sinceramente acho que não. Mas mesmo assim vamos conversar, vamos falar mais sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu desabafo, a sua indignação ou as, os seus elogios em relação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 Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, cancela o funeral, o Modern ainda está vivo. Até mais!